Eu vou te falar que 80% das pessoas que a gente pega em processos de coaching, em formação e com dificuldade, o sujeito tem crenças péssimas com relação a dinheiro. E quando eu falo crenças péssimas, são coisas que ele herdou e que hoje para ele não funciona mais. E o cara não se dá conta disso e leva a vida em torno disso. Ele muitas vezes tem sérios problemas de relacionamento. E quando eu estou falando de relacionamento, não é só de relacionamento amoroso. Às vezes é relacionamento com a sociedade, é relacionamento com as pessoas. Ele tem dificuldades relacionais e está diretamente ligado às crenças que ele herdou. ok? E o outro é a percepção que ele tem sobre prosperidade e sucesso. Ou seja, muitas vezes é se conformar com a mediocridade porque um dia ele aprendeu que é aquilo. Então, essa, essa é a proposta do modelo, essa é a proposta da metodologia. Trazer essa desconstrução e muitas vezes, muitas não, a maioria das vezes, e a maioria esmagadora, assim, de mais de 90% das pessoas, não sabem quais são os seus fatores limitantes em cima desses tópicos. E elas são, e às vezes, eu sempre digo que é o seguinte, é como se fossem, umas verdadeiras Ferraris no que diz respeito a potencial acelerando com freio de mão puxado são pessoas com um potencial absurdo de realização de dezenas de coisas como esse menino por exemplo que vocês viram no vídeo mas é uma Ferrari com um freio de mão puxado não hoje mas já foi com baita de um potencial um cara criativo competente sabe que gosta de executar que é de execução mais uma série de paradigmas que o trava por conta de crenças herdadas. Ah, então você está dizendo que a mãe e o pai dele ferrou com ele. Não com a intenção, mas ferrou. Por simplesmente modelos mentais ultrapassados, coisas de outros tempos. Você acha que a minha mãe, quando ela falou para mim, não sai do seu trabalho, não vai empreender, não vai fazer isso, ela queria ver eu, eu, eu, me ferrar? Não, mas o modelo mental dela não podia e não tinha capacidade de perceber algo. Ela não conseguia ver por conta da experiência que tinha algo que eu já tinha visto.